Oi, aqui é o Daniel, e hoje está um dia bastante chuvoso aqui no Rio de Janeiro, é um dia de frio, e é justamente nesses dias que as pessoas ficam um pouco mais preguiçosas, né? um pouco mais é, sem vontade de levantar na cama, da cama, é, de sentir um pouquinho, de aproveitar um pouquinho essa preguiça. Mas se você tem muitas coisas importantes para fazer, muitas coisas para realizar e não pode perder tempo, eu vou te dar uma rápida dica nesse vídeo para que você possa é, superar essa preguiça e que você possa ter um dia extremamente produtivo. Então, o primeiro ponto é você pensar no porquê você existe. Por que você existe? O que, é que você quer fazer de diferente? O que, é que você quer levar para as pessoas de diferente com o seu trabalho, é, com o seu estudo? Porque se você não tiver isso em mente, as chances são que você vai per se perder no seu pensamento de procrastinar, de se perder no seu pensamento é, de aproveitar um pouco mais esse momento de preguiça. Então, imagina o porquê você existe, o que te dá energia, o que te dá ânimo para você seguir vida, a, vida não, dia após dia. É, você não existe apenas para levantar, pagar contas e trabalhar, chegar em casa cansado, enfim, é, cuidar dos seus filhos. Você existe por um motivo muito maior do que esse. E se você não sabe a resposta ainda, procure pensar a partir desse vídeo nessa, nesse motivo, né? O porquê você existe, o que você quer fazer com a sua vida para que você se sinta plenamente feliz por ter existido. E uh, o segundo ponto é, assim que você descobrir o porquê você existe, ou se você já sabe, é você pensar na única grande coisa que você pode fazer no seu dia para que você fique extremamente feliz, extremamente orgulhoso de ter dado mais um passo em direção àquilo que você gostaria de deixar no mundo, o legado que você gostaria de deixar no mundo. Muitas pessoas não pensam sobre isso, mas isso é extremamente importante, porque muitas das vezes a gente pensa que a nossa vida ela é contínua, né? que, a gente não tem, que a gente não vai ter um término. A gente acorda dia após dia sem pensar muito, muito sobre isso. Mas se você pensar, passar a pensar no porquê você existe e no que você pode fazer no seu dia para contribuir para um legado que você vai deixar no mundo, é, com certeza as suas atitudes frente à procrastinação e à preguiça serão completamente diferentes. Então é isso, essa dica é muito rápida, eu espero que você tenha gostado. Coloque em prática. Se você quiser comentar aqui embaixo como foi para você ter pensado sobre isso, se funcionou com você, fica à vontade. É sempre um grande prazer ler os comentários que você deixa aqui. Beleza? Então, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!